Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para garimpar a votação. Sim, isso mesmo, como se a votação fosse um brechó. tá super na moda esse negócio de brechó né? inclusive eu tive essa ideia porque eu comecei a juntar umas roupas antigas minhas pra poder vender eu fiz um brechó no instagram, infelizmente ele não deu certo não vendi absolutamente nada por lá e daí eu tive que ir em brechós na minha cidade mesmo pra vender as minhas roupas inclusive tô até usando uma blusa que eu acho que eu nunca mais vou usar ela porque ela faz zero o meu estilo pra homenagear mesmo esse espírito de garimpo, e eu tô muito ansiosa por esse vídeo Gente, eu não votei o dia inteiro Porque eu tava esperando esse vídeo Eu fiquei a semana inteira votando Toda vez que eu ia votar eu ficava Ai, essa peça ia ser é muito legal de mostrar no vídeo E daí eu ficava tipo eu quero jogar, eu quero fazer o um vídeo E finalmente eu tô aqui hum, Já estamos aqui na votação Como que isso vai funcionar? Eu vou ficar votando e olhando look por look Pra ver se não tem alguma peça que eu acho muito interessante Que eu nunca tenha visto no jogo E que eu fique, hum essa peça é bonita, aí eu vou clicar naquele minúsculo daquele símbolo do informação e ver quais são as peças que a pessoa tá usando e adicionar a minha lista de desejos ou comprar se eu quiser. Já avisando que provavelmente esse vídeo vai estar tá recheado de peças antigas, tipo peças que custam diamantes, então talvez seja bom só ver elas. Vamos começar então. Tem alguns desafios que eu imagino que não vão ter essas peças muito diferentes, assim como esse desafio, mas ó Ó, oh, já consigo identificar aqui uma peça que eu não, não reconheci qual é. Que é. Nossa! Eu tinha achado que não era a cor da pele da Doll. Eu achei que era um. um dourado. Bom, vou comprar porque ela é baratinha, né? Meia calça a gente não costuma entrar na aba de meia calças. Então é normal a gente achar isso diferente. Como é a pira do garimpo, a gente sabe que demora. Que é literalmente de você pegar e olhar pecinha por pecinha, look por look ver se tem alguma coisa que preste, alguma coisa que você gosta. Então, com certeza, a gente vai passar um bom tempo aqui votando. É mais um vídeo votando, né, gente? Vocês gostaram daquele outro? Eu não sei, eu gostei. Nossa, vestido é esse? Nossa, é dessa estação. Que lindo, eu nunca tinha visto ele. A gente, tô comprando que eu tô com medo que eu não vire 37, sabe? Aí eu tô comprando as coisas. Não é fácil essa corrida pra virar criadora de tendências, não é, gente? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque olha... Que sofrimento, que sofrimento esse casaco. Ah, ele foi um prêmio e eu tenho. Ok, ok, eu sou um pouco perdida no jogo. Não é à toa que eu tô pegando várias peças que são dessa estação e falando, uh, que linda, nunca vi. Meu, tirando o fato que quando você tá votando, você consegue pegar várias dicas também de coisas que as pessoas fazem, tipo, pra aparecer um chapéu, pra parecer um acessório de cabelo e você nunca nem pensou nisso, sabe? Eu acho até que tem algumas de vocês que nem sabiam que tem como ver Aí são as peças que a pessoa tá usando Triste que só tá aparecendo desafios meio chatinhos aqui pra gente ver Nossa, adorei esse look Sabia que essa calça não era dessa estação Eu sabia que, assim, 50% desse look não era dessa estação e eu estava certa Jaqueta linda Calça muito bonita também Parece que as calças estão na moda agora da Shein E justamente calça que você encontra em brechó Então, assim, arrasou Aproveitar pra fazer uns looks aqui, né? Gastar Todos esse, esses ingressos Que eu estou conseguindo, olha só Eu tenho todos os requisitos Essa bolsa Nossa gente, nunca nem vi essa bolsa Tô um pouco chateada Tô um pouco chateada, porque eu achei que iam ter mais peças Diferentes pra mostrar pra vocês Mas é que os desafios que são em votação agora São desafios meio chatos, porque Ai, tô com raiva Desculpa, eu queria trazer mais peças legais Como eu vi, como as que eu vi A semana inteira Uh que lindinho esse casaquinho, minha gente. Ela tá usando dois casacos? Olha, eu tenho! Camadas, né? Produza um look em camadas. Se você nunca fez um look no COVID que fala produzam um look em camadas, você tá jogando o COVID errado. Normalmente quem é nível baixo que tem esse, essas peças mais excêntricas e diferentes porque é aquela pessoa que acabou de começar a jogar e tá tipo, ai, ah, deixa eu descer aqui pra encontrar a camiseta perfeita. Todas nós fizemos isso. O casaco é esse? No, gente, olha que casaco bonitinho Ele é cinturado Ele, fa ele faz o, o contorno da, Do corpo da doll E do vestidinho da saia Nossa Ó, nível 10 Que vestido, vocês já tinham visto esse vestido na vida de vocês? Porque eu nunca <risos> Comprei, nossa, não sei Foi muito automático, nem era minha intenção comprar Mas eu achei ele muito bonito Caramba dessa estação, né? Puts, ela é muito bonita, essa saia. Ai, eu queria, mas ela tá muito cara e eu não ganhei pelo visto, né? Nossa, olha esse look. Ó, oh, nível 6. As pessoas nível 6 são as melhores garimpeiras. Existe essa palavra? Não sei. Blusinha xadrez e a calça xadrez, que é ainda dessa estação e tá baratinha. Estou aqui comprando. A gente acha que quase ninguém usa peças de estação passada, né? Nos looks... Eu, pelo menos, depois que eu aprendi que não podia usar, que se não diminuía os bônus, eu achei que eu era a única doida que tava usando, sabe? Eu achava que ninguém mais usava. E garimpando, assim, fazendo esses exercícios, a gente vê que muita gente faz looks fora da estação. Principalmente as nível baixo, mas tem muita pessoa que gosta de fazer esses looks mais bonitos do que dentro da estação. O bom de votar com o objetivo é que o tempo passa mais rápido, sabe? Porque a gente tá aqui, tipo, focada... Aproveitando cada votação. Daí passa muito mais rápido. Do nada você tá lá com 75. Nossa. Casaco bonito. Badgley mítica faz casaco também? Porra, nem sabia. Bom, o que, que Badgley Michigan não faz, né? Olha esse macacão que lindo. Porra, tô chateada que eu não ganhei ele. É muita peça, né, gente? É muita coisa que entra por dia. É muito difícil a gente ver tudo que tem. Nossa. E ainda assim a gente conhece uma boa parte. Nossa, já enviei altos desafios aqui. Né, porque eu tô conseguindo bastante ingresso Fiquei feliz Esse casaquinho Ah, sabia que esse casaco não era dessa estação Putz, eu amo esses casacos de pele De pele, de pelinho assim Eu acho a coisa mais fofa que tem Mas eu sei que tipo, eu nunca usaria, sabe Finalmente apareceu um desafio diferente Eu acho que é um VIP Que bom, que bom Porque daí aparece mais coisa diferente pra nós Nossa, nível 5 galera Tá montando esses looks maravilhosos Tão pobre, né, galera? Porra, VIP é um lugar bom mesmo pra achar mais roupas diferentes. Gostei, gostei da recomendação. convite obrigada. E voltamos ao... Como eu não tenho essa blusinha ainda? Agora eu tenho. Nossa, eu tô vendo muito nota 2 na passarela. E faz sentido até, porque eu geralmente eu venho tirando muito 3. Inclusive, hoje eu tirei... Eu não, né? O Matheus, com o look que ele fez, tirou 3.3. Nossa! Nossa! Gente, que caro esse, esse casaco, credo. Adorei ele, mas caro. Nossa, esse look todo tá fora da estação, né? Ah, não, tem algumas coisinhas dentro da estação. Mas, nossa. Nossa, moça. Que coragem. Ó, oh, esse daqui também tá usando muitos look, muitas coisas fora da estação, né? Tipo, esse casaco. Bem diferente esse casaco. É sem sharp. E essas leggings. Eu adoro leggings, eu usaria sempre. Eu gosto de ver o que tem embaixo. Ó, oh, tem bastante coisa fora da estação aqui também. Bom, tô chateada que eu não consegui encontrar a quantidade suficiente de peças esquisitas e diferentes que eu queria. Mas eu acho que vocês entenderam o meu espírito, entenderam essa dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de coração. Eu sei que ele não ficou assim o melhor dos melhores, eu tô chata porque foram 40 minutos gravando e não foram muitos garimpos, mas acho que isso reflete muito bem a vida real, né? Se você gostou desse vídeo e quer uma segunda parte dele, quando tiver uns desafios mais legais, comenta aqui embaixo. Também comenta, fala aí se você achou alguma peça legal, se você achou a ideia legal. Enfim, dê sua opinião. Também não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Tchau!